Olá, comunidade do IFPE. Chegamos ao final né, do ano de 2020, um ano extremamente difícil, um ano que tivemos que enfrentar inúmeros desafios. Toda a humanidade sofreu bastante com a pandemia provocada pelo coronavírus. O IFPE, como não poderia deixar de ser, precisou se reinventar precisou revisitar sua forma de atuação, nós tivemos que enfrentar desafios. As atividades de ensino, pesquisa e extensão precisaram ser repensadas, reinventadas, rediscutidas. A partir desse desafio, buscamos encontrar soluções de maneira coletiva, né, discutindo com os gestores dos campi, eles por sua, sua vez com suas comunidades. As atividades administrativas nunca pararam. O trabalho foi rapidamente adaptado ao modelo remoto. O ensino, a pesquisa e a extensão continuou acontecendo, encontrando saídas e soluções para os diversos problemas. Buscamos um trabalho intenso com vistas a evitar é, que as pessoas ficassem de fora, né, evitar a exclusão. Tivemos alguns avanços, algumas conquistas nas áreas de infraestrutura, gestão de pessoas, na área de, de comunicação, enfim. Tivemos várias, vários trabalhos sendo realizados e vários avanços a, alcançados, apesar das inúmeras dificuldades desse ano. Nós conseguimos chegar ao final do ano com as atividades é, de ensino acontecendo. O sentimento desse momento é de gratidão, né, agradecer a cada um e cada uma que, através do seu esforço, do seu trabalho, possibilitou a superação desse momento de desafio e que o IFPE se apresente para a sociedade como é uma instituição grande, uma instituição forte, uma instituição inclusiva. Queremos desejar um ano novo muito melhor para todos, um ano de 2021 onde a gente possa ter melhores perspectivas, onde a gente possa ter é, uma esperança de solução deste grande problema que vivemos é, decorrente da pandemia, mas também um ano onde a gente possa construir mais espaço para a justiça social, para a inclusão, para a redução das desigualdades no país, principalmente no tocante à oferta de educação de qualidade para todos. Um feliz 2021 para todos todo mundo, com muita saúde, muita paz, muita harmonia e muito encontro entre as pessoas.